Eu ia postar o um negócio na tela aqui, mas eu não achei de uma forma certinha, mano Deixa quieto, vamos de gameplay aqui que já vai começar o jogo, ó Altino, um hype aí ali, dá pra dar, ali, ó Vou soltar só um brota, mano, quem quiser vir, vem, ó Só vai, né, Altino, apareceu, graba, mano Apareceu, é, gravou Pode flashar Brigadão aí também o... Por mim nós não para não, hein, mano Só que eu preciso de follow-up, hein O cara tá sem flash, mas um grab é free kill, ó, mano chat, chat, esse aqui é o donate do amor que passa só uma vez por ano, escreva o nome do seu amor no chat em duas horas, ela ou ele vai te chamar no zap, galera, Galinho mandou o um recado aí, escreveu o nome do seu amor, ele vai te chamar no zap daqui duas horas olha lá, só acontece uma vez, ó, essa aí, ó caramba, Ana, Gabriela, Dani, Isabela, Laila, mano, falando nesses nomes, galera, vocês já viram, mano eu vou mostrar pra vocês aí, né? deixa eu ver se eu acho tem que procurar, mas vocês já viram um tiktok, mano, de um guerreirinho Que eu acho, eu acho que ele é entregador, tá ligado de, de Uber Eats Essas paradas rap, aí toda vez que ele vai Entregar uns bagulhos no prédio A galera pergunta o nome, aí ele sempre falam uns nomes tipo João Gomes Justin Bieber, Jaqueline Tá ligado, vocês já viram esse aqui, mano, esse baninho é muito Engraçado, mano, eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem véio. Falando assim não tem graça, tá ligado Mas, mano, o bagulho é muito brabo, velho Que cara bom de tiktok, mano, papo reto véio. Ó, só não morre, Jackão Safe. Dá pra matar esse cara aqui sem flash, hein, mano? Na real, que ele vai querer me invadir, Mas eu mano. Mesmo a sem flash? Velho. Ó, tô tentando pingar pro cara, que o cara tá aí no mid, mano. Spam, meio ping, mano. O máximo que tinha, assim, ó. O máximo. Mano. Mais que isso não dava, mano. Tamo chegando. Tamanho tá, da wave, top. Coitado desse cara, mano. Esse Jax deve tá chorando sangue agora, mano. Olha o tamanho da wave, galera. Segurar o Wave aqui pro rapaz, ó, mano Deixar o Wave assim, peguei um pedacinho da Wave Consegui matar o guerreiro também, deu boa Quezzi, qual a sua comida preferida? Macarrão com carne moída, Pet, é a sua Macarrão com carne moída, mano, sempre responde essa Desde a época da escola, mas tem que ser aquela carne moída Assim, do almoço, já marinada Aí na janta ela tá com o mudrim Você só mistura, tá ligado? Show de bola Vou reto nisso aqui, mano Não mais te quero Nem flash, rapazão, só aceita, velho Fui reto na treta, Ó, tanto que reto na treta É importante, hein, galera Se eu ficasse farmando meus golemzinhos, esses dois do bot lane ia morrer, fui reto na treta, salvei eles Ainda sobrou um golenzinho, olha que benção Resumindo aí, galera, vão reto na treta Tá ligado? Façam isso, mano Drag é deles, é, mano, eu tô perdendo um baita Tempo aqui, velho Mas eu ah, só vi a, a cabecinha, velho Obrigadão aí, o Juan, com leite Valeu pelo seu Primezão também aí com a gente, meu nido. Só agradeço o apoio, papai. Ah, cara bom, mano. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Boa, garoto. E também que esse Jack sabia que era só ir, mano. Tamanho tá, da wave top que o cara vai perder agora. o Lenzinho nasceu no exato momento. Se é aquela hora o Mordecai Zephrase o Drake, mano. Ele pode estar tá resetando Valeu, e vindo a aqui reto. Eu tenho que ficar tá ligado, véio. então. Nossa, ele errou o Stan, mano. Nossa. Nossa, galera, nossa, mano, como acabar com o top laner em duas play, hein, mano, olha isso Agora ele ainda tá nível 5, o Jax tá nível 7, mano, olha o tamanho da wave, velho. Deixa eu ver se eu aperto um R ali pra pegar uma killzinha Vem, doidão, vem, doidão, eu quero que você vem Vem cá, doidão Vamos, doidão, vamos trocar as porradas ah! Mentira, não vem, não Ai, mano, por que que ele não perde... O que é isso aqui, velho? Que cura é essa desse rapaz aí, mano? Que cara folgado. Pelo menos o cara matou no top ali, então tá lindo, mano. Vamos comprar até um lacrezinho aqui de deboche, ó. Bora, bora, bora. Nossa, esse cara só me fuma, mano. Bora, Benizinha, bora. Desanima de mim não, Zé. Desanima de mim não, Zé. Obrigado. Obrigado por não desanimar de mim. Vou dar B não, hein, galera. Vou mostrar pra vocês a utilidade da runa caça voraz, né? Tô com 100 de vida, vou farmar minha jungle, vou curar tudinho, ó. Se liga. Ó, beleza. Olha lá, 32 de vida a cada bolinha. 47 ali, deve ter dado uma combada com o E, né? Ah, vem rilando aqui também, ó. Ó, dá aquela caetada, aquele auto-ataque de deboche, ó. Manda aquele joinha, tem que mandar o um joinha. Aí continua andando. Mais um joinha Mas também, né? Cabeça, manda, não manda muito véio. também não pra não ficar chato e, O que Oi. você acha sobre isso em Rengar, não acho nada, paizão. Tem que dar uma. Que. Uma hora tem que sair, tá ligado? E se não sair assim, vai sair na... Na sololência, será, mano? Como é que é? Deu um nome lá, parada? Eu esqueci, mano Necessário, olha lá, tem que dar tem, É necessário, né? Mas senão não, o menino explode, mano A explodiu, mano, aí explodiu Pelo amor de Deus, velho. Provavelmente eu vou morrer por Mordecaise, né, mano? Ele vai só apertar R em mim, mano, vai descobrir Olha o Jackson como vai Desse guerreiro pra base aí também, é. Tá folgadinho demais, é. Acho que o Jackson não para não, hein, mano. Kenzie, aquele terninho de mais cedo era pra quê? Mano, é pra um casamento, ô pet. Vai ser um casamento. Nossa, o que que é isso? O cara me. Pera aí que eu já falo, mano. Vai ser um casamento, mano. Open whisky, tá ligado, mano? Então, velho. Eu vou dar aquela engatada, mano, que eu não tô engatando há muito tempo aí, tá ligado? Então vai ser aquela, pá, aquela, aquele engate mesmo. Então eu já tô pensando no seguinte, mano. No outro dia eu não vai, não vai nem ter live, mano, no outro dia, tá ligado? Porque aí eu já fico, a, já fico à vontade. Vou chegar em casa mó tarde e tal, já vou macetar o negócio, tudo. Tá, tá. Então no outro dia, mano, já, acho que já vou estudar isso 10. aí, ó. Essa Irélia nem vai dar gold, tá ligado? Vai parar meu stun ainda. Hum, nice stand dele. Nossa, eu vou fazer o cara valer gold, mano Não, mas não vai dar um jeito de levar o C Matou, nós, cagou, nós, debochou, debochou Mas não vai dar um jeito de levar o C também, ó Acho que eu vou só apertar um R, mano, meu boneco, ó Meu tipo de follow-up é esse, ó Pronto, a risão da massa Ah, esse maior decotou o cara certo ali Flashzinho, beleza, 3, 2, 1, agora Dá pra ir aqui, não dá não Esse cara, é, esse cara acerta tudo, mano, toma essas zonas então, mano Dá um auto ataque dele aí, Zé Acho que o cara ia deixar eu morrer, ué. Caralho, será que não tem uma alma pra brotar aqui comigo, ó, mano Eu e mais um faz esse barãozinho aqui, mano, torcer pro Jack sair vivo, ó Calma, Tchecão, calma Vamos aqui, ó Por mim, nós vai aqui, ó Se o time quiser vir, veio, mano Vou estar tá aqui como quem não quer nada Só pegar esse barãozinho, nós metemos o pé que já tá lindo, mano Vambora Agora give you the other side Give me the other side Merda, os exorandos anos que o Mordecais ia me ultar e nem eu tô. Agora quem vai ultar é eu Utei Olha lá Acabou o jogo, né, mano? O Karts é muito bonecão, velho. Olha isso, nós ganhamos a luta sem o Jax ainda, que era o cara mais fedado do time, mano. Easy, Pdl, boys. Será que é GG, mano? Ah, 0FF. Ah, esse, galera. Acho que é grão Mestre, hein, mano? Essa vitória foi grão Mestre. O challenge tá logo ali, ó. Tá pertinho, mano. Vambora, maravilha.